Aqui, eu conheci, salve porra. Né? Aí ó, tamo no Morro Doce. Fala, é primeira arte recorde. Que mano! As vezes pagando, as vezes cara do dinheiro. É. salve sujeira, moleque. É sujeira, como ah, é que tá, Tranquilão, tudo bem. Bye. Bye. É. E aí, suave rapaziada? Né? É. Salve, salve e aí, mano primeiro aí, aí, aí, aí, aí, aí, moleque! É? Oh. ó, É É sério! Ah, é. Ah, é É É Salve, salve, dropando agora no Casa 1 para fazer um zé aqui muito louco. Tamo fechado, LSF. Rapaziada, ó, vocês vão pegar a passagem ali, de firmeza, Deus abençoe. <risos> Comi os olhos do vento que sopra o mal A breve chancina dos loucos e sobras que dançam o Que eles querem que eu mude minha forma de agir é preciosa forma de mudar Esperanças que falham E embaralham no quesito criticar Se espelham no do homem certo Que pensa ser certo fazendo o outro de trouxa Hoje eu conheci um mano esperto E vi que ele questiona o mano que te faz de trouxa Uma palavra já basta quando o bom ouvinte capita o sinal Sete palavras não são necessárias se o certo é imaculado e real Fui distinguido a seus medos, relato os fatos que não quer calar Constituindo segredos, saca camuflados ao amplo pensar O nigga alienado é levado a palavras que respondem a desejos do truta que aliena Essa noite foi apagada a vela da mentira que é passada de antena pra antena O foda é aceitar que o aceito é mais fácil que é considerado fácil pra uma família pobre Na roda da esperança, crianças são iludidas a valores que definem a nossa classe nobre Sentido atingido do abrigo do canto, do encanto do caos. Abrigo divino é eclipse do santo do mantra e real. Aí, tá camascado agora, né, mano? Ô, oh, mano, tá bom aí. Bota o churrasco aí, mano. Vamos espetar, mano. Viagem só de ida, sem importa pra partida vem nega, bula, Você vai negar Que a rua seria... É o gente tem que ensinar a ver A gente não é. vem aqui e deixa o bagulho aqui, vai não Aquilo ali, ó, se chama lixo, ó Você pega isso aqui coloca aqui, ó Olha olha que bagulho moderno, Zeus É, gravando É isso Você é gigante, mas o, é, é. o Zeus te deixou pequeno, hein É, é louco <risos> Não, melhor, você o melhor? Porra, Leão. Dizem que eu sou irmão mais do Nunca Deve estar trocado de de eu latão Jackson, sou muito de ser Foi bom Aparições. Como sou a triadino diz pra mim, não foi bem pago. O que tá faltando? Meu pago, vacilão. Já chama no contato, nós é rato de porão. Ué, maturidade cara pouca prepara que os caras tá crime. Toma da cena sulto aqui em brasa, não pode game Passe topado assassino, vendendo me desse. Me depende da puta ali. Na maternidade, o calor é penal. Cessária, nada se assassina. Nem que ninguém vai assinar. Sistema rota puta. Mano, realização total, tá ligado? A gente não se imaginava. Nesse, nesse patamar do bagulho, ó, hum, hum. é o nosso corre, mano. A gente é apaixonado pelo nosso trampo e vamos seguir, mano. Muito trabalho pra nós. Primeira arte, lá do sujo. E a firma vai além, mano. Lado sujo da frequência, tá ligado? Satisfação Eita, tá pode, aqui véio. com esse mano aqui que é o Pig. Te filma aí, velho. O é, e... nice. cara é foda. Não, deixa eu te de filmar, Isa. Não, mano. Deixa eu te filmar, mano. Porra, o Pig. Mano. Oh. Satisfação tá com o Skip também, Satisfação tá com todo mundo aí, aí, mano. mano. Vamos mais o PIG aqui um pouquinho. Vai, ah. é, tá. <risos> é, é, que, é que, é chato, que, que Segue aí em cima aí, Cadê minhas redes o sociais. Filme? Eu, eu, gosto de, eu gosto de chamar a atenção, mano. Tá Sabe disso. É, então não, não eu gosto de chamar a atenção. Aí, mano. Mano, então, mano, é a realização, mano. De um sonho pra nós. Não imaginava ter chegado aí. Segue aí minhas redes sociais aqui em cima, tá ligado? Os Zeus aí vai estar tá aqui embaixo. Nossa, mano. É isso aí, mano. Vamos é que vamos de trampo, mano. Skip mó fuzão. Gravina no casa um. Gravina no casa pai. Tem. Qual é a skip? <risos> Qual é a skip? <risos>